então, o molde está disponível do 36 ao 56, ok? Lá no site para impressão gratuito. E para fazer este body, a gente usou esta malha canelada neon, lá do Saia de Saia. Gente, olha que top que ficou. Ela é muito simples de fazer e tá super em alta. Para quem trabalha com vendas, pode fazer que você vai arrebentar de vender, ou pode fazer aí que é super tendência pra você usar. Eu vou virar de costas pra vocês verem as costas, mas a co é bem igual à frente, mas eu vou virar pra vocês verem. E agora eu vou trazer um look mais esportivo, tá? Trouxe um look mais social pra vocês verem que dá sim pra usar neon com uma pegada mais social. E agora eu vou trazer uma pegada mais esporte. Então tá aqui agora com shorts e tênis, olha como muda totalmente o visual, então dá para usar de diversas formas, gente, para quem tem dúvidas sobre como usar neon, eu estou trazendo várias propostas aqui diferentes, então dá para todo mundo usar, tá certo? Então se você quiser aprender a fazer este body, que ele é muito simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Quando eu falo pra vocês que eu tardo, mas não falho, eis aqui o bore que vocês tanto me pedem. Bora fazer esse bore? Gente, ele é muito simples de fazer, o um molde disponível no site do 36 ao 56, tá? Vamos cortar a mesma... o mesmo molde frente e costas, lembrando que estamos trabalhando com malha, Tá?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 Gente, é muito simples. Já cortei, então, frente e costas. Vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e já vou fechar aqui o meu bode, tá? Aonde que a gente vai fechar isso? Nós vamos fechar aqui, olha. Lateral dele e os ombros. Aqui a parte da manga, do decote e esta parte aqui, olha, a gente vai ter que fazer acabamento, tá? Essa parte aqui a gente vai colocar... Alguns botões, porque como ele é bem fechado em cima, não tem como você fechar. Se ele fosse de alça, até daria pra você fechar, mas senão você não vai conseguir vestir ele. Então, ele tem que ser aberto aqui na parte de baixo. Então, aqui embaixo a gente vai colocar botões. Se você não colocar botões, quiser colocar botões, você afina um pouquinho aqui mais. E pode colocar é, aqueles fechos de sutiã também, que usa bastante embora tá bom? Então, aqui, olha, é muito simples, gente, ó. Para fazer estes acabamentos aqui, se você quiser fazer até antes de fechar, fica mais fácil, tá? Porque você pode colocar aqui um viés do mesmo tecido, ou você pode virar aqui o próprio tecido, olha, como é malha, a gente tem essa flexibilidade de fazer o acabamento com o próprio tecido, ó, tá vendo? E passar uma costurinha reta na máquina. Então, não há necessidade de você colocar aqui... Uh, o acabamento do viés, se você quiser, você coloca, senão não tem necessidade, só virar uma ou duas vezes pra dentro e passar uma costurinha pra fazer o acabamento, tá vendo? Olha, dá super certo. Então, se você for fazer esse acabamento, você pode fazer antes de fechar ou depois, fica a seu critério, tá? Mas aí você pode fazer isso e aqui também você vai virar aqui, olha, a pontinha, né, pra dentro, pra fazer a costurinha onde a gente colocará os botões, tá certo? E esta parte aqui, mesma coisa, só que aqui na gola a gente vai fazer aquela golinha que é um pouquinho mais alta, né? Então, a gente vai cortar e aqui na cava eu também vou colocar tipo um punho, mas aí fica a seu critério, tá bom? Então, agora eu vou costurar na máquina overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema, é só você passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada, certo? Que é pra costurar malha. Então, agora a gente vai pra máquina. Pessoal, olha, já tá quase pronto, ó. Vocês viram que aqui eu passei na máquina, né, reta, ó. Tá vendo? Só passei uma costurinha que eu vou pregar os botãozinhos. Se você não for colocar botão de pressão, então, você coloca aí algum conchete pra fechar, tá? Aqui na cava... Eu fiz, olha, o mesmo processo que a gente vai fazer na gola, só que na cava eu deixei um pouquinho menor pra ela ficar mais justinha. Tá vendo que sem pôr no corpo ele fica meio franzidinho, mas quando a gente coloca no corpo a cava fica bem perfeitinha, tá? Bom, na gola, como que a gente vai fazer? Você vai tirar a medida aqui total da sua gola e vai cortar uma tira reta aí, tá? No seu tecido... Na largura que você preferir, deixando uma margem de costura. Eu acho que eu cortei muito larga, vou diminuir um pouquinho. E aí, vai ter uma costura, certo? A gente vai ter que fechar isso daqui. Então, você vai pegar, vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido. Vai fechar aqui, e aí, você vai encaixar isso daqui, tá? Não dessa forma, né? Ela vai estar tá dobradinha, olha, vai estar tá costuradinha. Ó. E aí, você vai encaixar a sua gola aqui, tá? Então, agora a gente vai para a máquina, finalizar o bore, colocando a gola e depois eu vou colocar os botões de pressão. Mas, como eu já tenho vídeo no canal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação, tá? Então, tá aqui, pessoal, olha, eu coloquei esses dois botõezinhos de pressão, tá? Já está finalizado o nosso bode, super simples de fazer. E, gente, quem trabalha com venda sabe quanto custa pra você vender um bode desse. E olha que rápido e simples de fazer. Então, dá pra você fazer aí pra vender, que você vai ganhar maior grana. Ou pode fazer também aí pra você, né? Que tá super tendência, esses boris neons. Gente, muito simples de fazer. E fica muito lindo, tá?